Quantas conexões, quantos negócios sendo fechados, quantas parcerias sendo estabelecidas. Há quatro anos atrás era difícil explicar o que era negócio de impactos. Hoje a gente já está entrando em terceira, quarta, quinta camada de detalhamento sobre como... Esse ecossistema precisa ser construído. Não dá para falar sobre empreendedorismo, impacto e sustentabilidade na Amazônia se essa discussão não acontecer na Amazônia com a participação dos povos. Precisa acontecer realmente cada vez mais esse encontro como esse, essas trocas de saberes. O Fins é um importante polo de conexão das agendas relativas a impacto social e ambiental na Amazônia. Então, estar na Amazônia discutindo questões da Amazônia e aí planejar né, ou derivar planejamentos é, integrado com vários atores para investimentos de impacto e desenvolvimento de negócios sustentáveis é a missão que o Finça se propõe a fazer. O legado que a gente espera do Finça é uma série de novos investimentos, gente inspirada, e, e, e uma visão do que a Amazônia pode ser, de onde a gente pode chegar como sociedade, de como é que a gente se reinventa a partir da região. Espero que, que as pessoas saiam inspiradas daqui.